Então, gente, temos mais um Twin Sideshow aqui, estamos com o Ian, da tribo Iara, e foi graças a esse P que a Fusão. Oi, Ian, pessoal. Ian? Oi, Ian. Aí? oi, oi. E aí? Gente, antes de começar nosso programa, eu tenho que parabenizar o aniversariante do dia, que é a nossa plateia sempre ativa, que sempre manda perguntas pra gente, Dani Monteiro. E é uma aniversário aniversário é uma foto, Ela tava mandando uma mensagem não, né? mais é. cedo. Ela tava mandando mensagem mais cedo, que se a, Yara, se a Yara fosse pra Merge, ia ser o presente de aniversário dela. Sério? Nossa! Putz! <risos> tá Sim, eu falando, assim que foi um péssimo presente de aniversário. Ela Ela eu... mandou até uma pergunta para você, que a gente vai ler mais tarde. Sim. Tá. Mas, tá. fala aí, Ian. Como foi sua experiência no jogo? Você esperava que ia sair hoje? Tinha esperança que não, caso eu não fosse pro CT. Existia, existia a esperança de que a Angra, provavelmente, seria o melhor cenário se a Angra fosse dizimada hoje. Mas, quando eu fui, eu meio que já sabia, né? Na verdade, já sabia há muito tempo já, há algum tempinho aí, mas eu tava tentando fazer algumas coisinhas para que não fosse eu hoje, mas foi. Mas a Gabi chegou a enviar você, eu acho que foram duas vezes, Exílio, não foi? A imunidade isso, também. Isso, tipo, por quê? Então, eu pensei que ela tava considerando mais você do que a própria Isabela. Não, é porque, assim, tipo, a, a imunidade daquela vez foi mais uma questão do que aconteceu na prova de resistência, né? Que foi, assim, acho que foi o, o primeiro momento que a gente mais se aproximou no, no jogo. Não, não sei, não necessariamente falando de jogo, mas, assim, de... De se aproximar Enquanto amigos, sabe? Uhum. E aí é, Acho que tipo, não tinha outra pessoa para ela dar naquele momento Porque Foi pesado pra gente, sabe? Foi muito pesado, tipo, todo mundo Saindo, aí de repente Tava só eu e ela lá e as tribos <risos> todas Tipo, Angra No chat, bombando, todo mundo querendo conversar Com a gente, aí teve um momento que a gente falou Não, vamos ficar aqui só a gente, não vamos falar com ninguém, porque a gente só tá se sentindo mais mal ainda, pô, tá todo mundo lá, as todas unidas e a gente tá aqui, se uhum. Mas parece e que... você teria feito... Falei. Com licença, Bonnie. momento, tá? Pode respeitar. Assim, parece que na época do jogo vocês meio que encontraram o momento de vocês, assim, provas. Quando ficaram só vocês três, vocês conseguiram uhum. sair Ah, sim. <risos> sim. Sim. Sim. E o que, que você atribui a isso? Antes não havia uma boa comunicação com a tribo? Ou... Que que eu, acho, eu acho que, de fato, tipo, teve um momento que a gente soube se organizar bem mais do que quando tava oito pessoas, sabe? Hum. A gente soube ser mais organizado. E tem a teoria da Isa, que é a teoria do cheddar. Que Ela que deve é? ter... Toda vez que a gente comia cheddar, a gente ganhava É as sério? Provas. <risos> é, e... sabe... E sobre as essas as, as duas ah. meninas. Para, para você, Se você fosse dizimada agora, você trocaria alguma delas por alguma pessoa que foi eliminada no passado? Ah, sim. Então, sim, com certeza. Porque, na verdade, o que, que aconteceu? Quando o jogo começou, é, a gente meio que já sabia, já sabia que tinha alguma coisa acontecendo em relação, por exemplo, a, aos exílios, né? É, era meio que óbvio que as Amazonas estavam se protegendo e mandando os aliados mais próximos dela ah, para o Então, assim, já no primeiro foi a Isa, que a Gabi mandou... É, a Isa foi mandada para o no primeiro que teve. E aí foi quando já meio que rolou aquela... Tipo, já existia, todo mundo já estava falando sobre a Alisa feminina, sabe? Sobre a Gabi estar tá muito com as meninas, não sei o quê. Então, já meio que... Deu aquela estremecida. Então aí, naquela, nessa época, eu me aproximei muito do Felipe. Uhum. E, e aí a gente meio que começou a criar umas subalianças em meio de mil alianças, porque eu acho que a Yara teve trocentas alianças. Aliança do... Eu até achei que os meninos iam pra cima das meninas aquela época lá, ou então os baianos, né que falavam que tinha aliança dos três meninos baianos. Só que é, vocês nem... iam seus três. É meio que tinha, né? Meio que tinha. Só que só que não foi. Só acho que que não, teve. Que não teve. Eu Acho que foi, foi um problema mais de comunicação. Acho que foi uma falha minha e do Felipe em relação ao Guilherme, por exemplo. É, a gente quando a gente formou a aliança dos quatro, é dos três junto com o Ramon, a gente é, a minha maior preocupação e do Felipe era sempre o Ramon. A gente tava cuidando com o Ramon. Cuidando com o Ramon. A gente, a gente sabe que ele pode ser um constante, a gente tem que tomar cuidado com ele, a gente tem que cuidar bem dele falar, ô oh, Ramon, tá tudo certo. <risos> e aí a gente acaba esquecendo o Guilherme. Uhum. De boa, o Guilherme vai estar tá lá, vai estar tá com a gente ele tá, tá tranquilo. Uh, é. <risos> e aí que quando... O gente... quando saiu, falou que o pior falha de vocês foi essa, né? Que ele falou que não se sentia seguro com vocês. Sim. Sim, porque ele percebeu que a gente tava muito junto, eu e Felipe. É, uhum. Então, Ian, falando em mudanças, teve um CT que empatou o voto, né? Entre a Isa e a Vivian, e depois no Revolt, hum. a Vivian saiu unanimemente. Você acha que aquilo aí dava para ter sido conversado e tirar a Isa? Porque ela meio que tinha uma ameaça, né? Considerando a Vivian, na época. É, é porque, assim, o que aconteceu na época foi que... Eu tava meio anoiada, assim, sobre o que tava acontecendo E a gente tava com medo da, da Vivian já ter encontrado um ídolo E que as meninas já estavam juntas e blá blá blá E aí a gente dividiu os votos As duas Mas, assim, eu acho que a maioria, de certa forma, queria mais a Isa Que continuasse, entendeu? Então, meio que todo mundo achava que ainda poderia trabalhar com a Isa em algum momento Sabe? Eu acho que todo mundo pensava isso. Eu, pelo menos, pensava porque logo no início a gente não tinha se falado, mas nos primeiros Skype, assim, eu tipo, já tava adorando ela, sabe? Então, meio que eu tava gostando mais dela do que a gente da minha aliança. Eu tava sabe? <risos> tentando reverter de alguma maneira o que rolar. Mas, mas o, que enfim, é meio... aí... o que é meio curioso é que, assim, dividiram entre elas duas. Então, a escolha, óbvia do próximo CT seria tirar quem? A Isa. A pessoa que ela saiu da posição de bottom. E olha onde é que ela tá agora, né? Ela chegou Sim. na final com a Gabi pra fusão. O que você que acha que atribuiu a isso? assim? Um, eu acho que foi a questão de que a minha aliança não era nada unida. Na verdade, a gente tava meio que se matando ali, né? E foi um momento que... Um erro nosso, Uhum. e levou aquilo uhum. que foi então, você estava na temporada da, você estava na temporada uhum. das, das amazonas né? a Carol deu a imunidade uhum. dela no começo do jogo mas a Gabi ela começou a votar no F11 e a Milene vai começar ainda na F10 você acha que isso vai prejudicar no, o jogo delas na sua frente alguma coisa assim ou no júri até ou... não, você acha que é de boa? eu acho que não Acho que não prejudica, não. Na verdade, isso sempre foi uma vantagem para elas, né? Eu acho que toda a questão do exílio e tal, e que elas elas planejaram isso de, de mandar só os aliados próximos dela. Não acho que todas, porque eu soube que a Carol meio que usou uma configuração diferente de, de envios, sabe? Tanto que eu achei super esperto da parte dela. Mas ela meio que tem uma certa vantagem com um o pessoal que já estava junto, unido um dela, entendeu? Uhum. Tanto que tem uma pessoa que eu acho que tá super próxima uhum. da Lane, a pessoa que tá super próxima da Gabi, que é a Isa. Então já... Elas tem tudo pra ir longe. Era isso que eu perguntar também. Qual você acha que... Pra que lado elas iam pender na fusão? se Elas iam pender pra Angra ou pra Jaci Eu acredito que... Que a Angra. Nossa, sério? A Angra. Porque... Você acha que vai ser 5 x 5, então, meu Deus, vai ser maravilhoso ficar 5 a 5 com uma coisa bem... Porque... Sei... Porque a paranoia da Aliança Feminina existe desde o início desse jogo e ela continua, entendeu? Uhum. E da temos 5 meninas na fusão. Exato. Exatamente. E assim... felícia <risos> Essa é a pergunta que eu ia fazer. Como que você acha que vão se comportar as tribos após a fusão? E você acha que vai ser 5 a 5? Provável. Provável Mas tudo pode acontecer ah, é, Esse né? jogo, ele é muito emocional, né? Uhum. Você fica Sim. falando com as pessoas todo dia e tal Você acha que tem gente que usa o emocional no voto? Pra você votar com ela? Um, eu não sei Não, tem gente Tem, tem, tem gente que, que usa, assim Eu não sei se comigo aconteceu isso apesar que tem, tem tem pessoas que ficam fal falando sabe e assim é é uma paranoia hoje mesmo antes de, do, do início da prova eu tava falando com uma pessoa mas é, eu falei nossa uma pessoa chegou para mim e falou uma coisa a outra chegou a outra e assim eu, teve um momento que eu tava que foi para quem eu tô falando na verdade sabe para quem eu tô eu realmente vou seguir se aquela pessoa tá falando comigo aquilo que é verdadeiro ou não sabe e aí foi foi hora que eu falei, tipo, velho, eu tô, tô paranoico, sabe? Se rolar, se tudo errado hoje, a única coisa boa vai ser que eu já chega disso, dessa ser paranoico. Você ia ficar em paz, né? A gente entende. É. <risos> Agora vamos para as perguntas para plateia, Bernie? Vamos, comecei. aí. Tá. Vou começar com a pergunta do Luciano, do TW. Coração pro Luciano. Uma vagabunda manipuladora, mas uma boa pessoa. É. Ele falou assim Queria saber do Ian Quem era o F2 dele dentro da Yara E se ele já tinha se ele já mantinha uma relação próxima com as duas meninas É, é isso É a primeira parte da pergunta é essa. Ah, quem era meu F2? Esse Felipe Acho que eu acabei deixando isso bem óbvio é, Sabe? Desde a eliminação dele Deixei bem óbvio que seria ele e aí, com o tempo, eu, de fato, fui me aproximando das meninas, sabe? Tanto que, assim, quando... É, depois da Vivian... Eu e a Isa era, era uma coisa meio que assim... A gente sabia que a gente não tava um com o outro, mas a gente queria o outro salvo, sabe? Porque a gente gostava um do outro. Sim. E aí... Tanto que, tipo, aí rolou a Vivian, aí depois a gente fez toda a Ublad no, no, no, no Ramon, só que acabou indo no Felipe. E, e aí depois ela ficou Ela ficou pra mim e falou, tipo... É, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero você vivo, sabe? Tipo... Meio que era verdade, né? É, meio que era verdade. Então, assim, e aí eu fui mais nesse sentido, porque eu, eu, eu sabia, eu sentia que... que de certa forma eu poderia contar com ela. E eu sabia que, que era o Ramon que ia, antes de mim, porque... era, era meio que, que óbvio o que estava acontecendo. E ela foi esperta também, porque ela sabia que no momento no F3, tipo, ela, Ramon e Gabi, poderia ter grandes chances de Ramon e Gabi irem juntos. Apesar que eu acho que a Gabi já estava já trabalhando ela um pouco diferente desde o início, né? Pelo que a gente soube, assim, se ficasse essa configuração Ramon, Gabi e Isa, é, a Isa ia para casa mesmo. Segundo as entrevistas, né, com o Ramon. É. Né? A segunda parte da pergunta do Luciano era que ele perguntou assim, se você não teve medo de ir para um F3 com duas mulheres, sabendo que você está jogando uma temporada de Amazonas, né? Que é a temática da presença Total! Super, super, super. E, assim, e várias pessoas que falavam comigo chegavam, tipo, a Gabi joga com as meninas, sabe? Tipo, ela não vai, ela não vai te levar, ela não vai ir com você. até eu jogo. E eu sabia disso, eu, eu, eu entendia isso. E aí eu fiz o que eu podia, né? Tanto que, desde o início, a minha ideia era o... F3, no máximo, se eu, eu Gabi e Felipe, caso a Gabi não, não deixasse a imunidade, né? Uhum. É, tem uma pergunta agora do Danilo Nunes, da plateia. Ele, fala, ele perguntou quais os pontos fortes e fracos das duas sobreviventes da Iara. Fortes e fracos? Hum. Eu acho que as meninas, na verdade, é uma mesma coisa que é forte e fraca ao mesmo tempo. Eu acho que na Gabi, por exemplo, que é o emocional dela. O emocional dela pode ser forte para algumas pessoas e fraca para outras, porque outras não enxergam da mesma maneira que o outro vai enxergar, entendeu? Uhum. Tô parecendo um outro CT que eu fiquei falando as coisas mais uma da vez. Bem... Uhum. A gente entendeu, sim. <risos> E tem mais outra pergunta aqui do Marcos. Esse Marcos é do da Angra? Sim, é da Angra. Ah, ah tá. O Marcos é ex-Angra, né? É, ele perguntou assim: Quero saber do Ian qual ele considera a melhor e pior jogada dele dentro do jogo. Hum. A melhor, eu acho que acho que foi aquele início que eu quase saí, na verdade, né? que teve aquele motivo porque eu já tinha tipo, com o Felipe, com o Ramon, e o Leandro ele não falava muito do jogo e tal, mas é... quando chegou o momento do CT que a gente perdeu, eu vi que a princípio todo mundo queria que fosse o Guilherme né e a princípio eu e o Felipe a gente estava ok de ser o Guilherme porque a gente não queria aquele alvo de Aliança Baiana, entendeu? Só que o Leandro não falava nada com a gente do jogo, e a gente tava muito na dúvida se ele já tava, sei lá, com as meninas e tal. E aí, quando, aí teve um, um certo momento que quando o mundo achou que seria Leandro, aí eu lembro que eu até falei pro Leandro, é o Guilherme, sabe? Eu joguei o nome do Guilherme assim, uhum. aleatoriamente, porque todo mundo tava achando que seria ele. E aí depois o Felipe me falou, tipo, a Gabi tá indicando você. E, e aí o que aconteceu? <risos> Mas como eu já tinha essa, eu estava essa, com essa ligação com, com o Felipe, e a gente já estava percebendo que poderia acontecer, o Felipe mentiu para elas que já tinham votado no, no, no Leandro, que não tinha mais como correr atrás. E o Leandro já tinha votado no Guilherme. E aí aconteceu aquela bagunça, aí eu cheguei para uhum. o Ramon. O que eu achei curioso foi que, na entrevista do Leandro, ele falou que ele foi, foi correu para para Isa e para a e deixou o Ramon quieto, porque achou que o Ramon ia estar tá, tá ok com ele. Já eu falei rapidamente com as meninas, mas o Ramon cheguei tipo, não, eu tô com você, eu vote, eu vote no Leandro, entendeu? Uhum. E aí foi aquele momento que eu me salvei, do primeiro CT da era Gente, vocês hum. são muito e... loucos. Como assim? Sim. É porque você... A, pior, foi... a Gabi foi... A Gabi indicou seu nome, vocês, num, num empate, votaram na ISA E conseguiram, tipo, as duas pessoas que eram pra sair cedo Conseguiram manejar de ficar aí entre os três É uma coisa meio louca, né? Sim Sim Eu realmente não sei como isso aconteceu, né? É, a da pior jogada Foi aquilo que eu falei De que eu e o Felipe, a gente não soube trabalhar bem do Guilherme Ah, sim Foi, foi eu, não, aí, eu então. mesmo é, poderia ter sido o Guilherme também, mas acho que no dia foi foi, foi meio confuso, porque no dia, é... se não fosse a prova, antes da prova, eu acho que seria o Guilherme, porque ele tava meio ótimo meio da da tribo, né? Só que ele super se doou bem durante a prova, a segunda, o segundo desafio. E aí meio que lembraram daquela história do poço gigante que eu fiz e que eu fui o mais lerdo, entendeu? E aí, por isso que, te, que tentaram ir e não no Leandro, porque o Leandro dou sangue. Ah, tá entendi uhum. Mas ainda bem que eu, eu tinha... a da Dani Monteiro, aniversariante uhum. do dia. Hum. <risos> Vamos que lá. Foi? A, a Dani Monteiro perguntou. Ian, você se arrepende de ter feito alguma coisa no jogo ou você acha que fez tudo pela Yara e pela sua permanência? Já respondi também do meu arrependimento. Continua uhum. sendo aquele momento específico. Né? É, qual foi o outro mais caro? E se você acha que fez tudo pela Iara, pela sua permanência? Não, com certeza. Tipo, acho que na prova de resistência, eu realmente, tipo, foi uma coisa que eu não sei pra Gabi. Eu não quero que a gente perca, entendeu? Uhum. eu não queria que, que a nossa tribo não for, é, fosse desmada. Então, uhum. tipo, realmente eu fiz. Eu fiz o que eu podia. Você acha acho... que ali, naquela prova, já, as pessoas da sua tribo, como já tinham menos, né? Elas já estavam meio que entregando os pontos uhum. já, de que tipo, já achavam que iam ser dizimados? Tava tipo 5 a 8 a 8? Uhum. É, naquele momento acho que já tinha saído a Vivian, Leandro, não foi? Tinham 6 pessoas. Seis, é? Uhum. Acho que sim. Uhum. É meio que sim, mas teve aquela sabotagem de gente que já tava achando que tava, que tava confortável no jogo entendeu? Mas por mais que eu me sentisse confortável, porque eu tinha os quatro meninos, eu não queria que a gente fosse pro CT naquele momento, entendeu? Eu queria estender um pouco mais e não arriscar tanto essa questão do de ser dizimado. Uhum. Quase conseguiram, né? Sim, quase. quase. <risos> Vamos agora então às apostas do seu bolão aí. Quem você acha que vai ganhar tudo isso aí? Ai, gente, tipo, <risos> é sempre triste a pergunta. É... Acho que a Isa tá jogando super bem. Super bem mesmo, sabe? assim Vai de uma pessoa que tá lá, lá dentro da e da conseguiu visualizar tudo que, ela, tudo que ela conseguiu fazer. Eu acho que ela tem super bem. Acho que ela tem grande chance. Exatamente. E das outras tribos? Em um palpite? Das outras tribos? ex tribos, hum. né? Que agora não tem mais isso. É. Deixa eu ver. Eu acho que. Eu... Todo mundo tá falando da Bia, né? Na, na Angra. Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim. Todo mundo tá deixando a Stephanie bem passar. Reto. É, ninguém tá falando dela. Sabe? Sim. Então, assim, bem capaz da Stephanie chegar ali, ninguém percebeu o tá história. Uh -huh. Uh -huh. <risos> Inclusive, era coisa que eu, eu falava com o Felipe sobre o Guilherme, que a gente achava que ele ia ser essa pessoa, entendeu? Chegar por debaixo do radar. Uhum. Uhum. mas assim, é na hora que você vê... É, Exatamente. Dá já se... Milênio ou Júlio, com certeza. Ah, sim, legal. E quem que você acha que vai ser o primeiro eliminado da merge Tá 5x5, né? Vai ficar 5x5, de acordo com você? E quem que vai se lascar? Eu acho que não dá pra saber. Vida, por... sim, quase sim. É. Eu acho que não dá pra saber, porque ninguém vai querer ser tão óbvio por causa dos ídolos. Uhum. Então tudo pode acontecer. Eu não, eu não consigo arriscar nenhum nome. Nossa, realmente. Vai ser deixado. Eu tô aqui atento. Vai ser maravilhoso. Eu, eu vou estar de camarote no, no júri. É. A gente tá esperando lá inside, né? Nesse primeiro CT aí. Ah, ídolo, eu acho, né? Tomara, eu é tô torcendo também. É isso aí. Você quer deixar mais algum ah. recado pra alguém, alguns fãs? Não, mas sempre foi muito de boa, tipo, eu sempre fui mais quieto, assim, acho que dá de ficar no grupo e tal, mas obrigado pela moderação, pelo jogo, tipo, é muito bom, sabe? Eu já joguei um, um jogo na época do Orkut, e é surreal como as coisas tomaram proporção hoje, que que eu não conhecia, entendeu? Tanto que quando eu, eu acabei vendo quando estava o VD Porque eu cheguei a ver o, é, o VD há um tempo atrás O, o, o Vinícius chegou até a me chamar na época de França e tal Só que na época eu não foi E aí, quando eu tomei proporção do que estava acontecendo hoje em dia Eu falei, gente, eu preciso jogar isso Eu preciso conhecer como está é. sendo isso E é insano Mas é. assim, parabéns a, parabéns a todo mundo mesmo Pelo, pelo jogo, é bem é legal É isso aí, gente Ficou aí com o Ian. Obrigado pela e... presença. Obrigado pela presença, Ian. Valeu pela disponibilidade. aí. Valeu. E parabéns tchau, pelo tchau. jogo. Ah, obrigado. Tchau. tchau. tchau. tchau. tchau.